Boa tarde a todos. É uma grande satisfação estar aqui hoje nesse evento da Academia Brasileira de Ciências. Tive a oportunidade de participar, no passado também, no evento similar aqui nesse belíssimo Museu do Amanhã. Uma grande satisfação retornar, ver tantos uh, amigos, colegas. Eu gostaria de cumprimentar meu colega, Dr. Elíbio Reck, na sua pessoa, Elíbio, cumprimentar a todos os demais uh, acadêmicos, as, as lideranças, a todos os profissionais ligados à, à ciência no Brasil que participam desse evento. Me foi uh, pedido falar um pouco sobre a agricultura e alimentação no Brasil, numa perspectiva de futuro, me foi pedido também fazer os slides em inglês e falar ah, em, em português. Me disseram que a gente está tendo um probleminha com a passagem aqui dos slides, eu vou tentar. É, espero que dê certo. Então, ah, vamos lá. O que eu quero compartilhar com os senhores e com as senhoras é um pouco ah, dessa trajetória recente é, da agricultura brasileira. O Brasil, um país que nos anos, até os anos 70 ainda não tinha alcançado a sua segurança alimentar, um país importador de alimentos e que, num espaço de tempo ah, extremamente curto, eu diria recorde, eh, conseguiu não só alcançar sua segurança alimentar, mas também se projetar como um grande provedor ah, de alimentos ah, para o mundo. É um pouco sobre essa trajetória é do nosso país que eu quero falar, parece que não vou conseguir mesmo passar os slides. É melhor se eu fizer um sinal assim para você, dá tá certo? Você passa o próximo para mim. Ah, uma, uma, um sinal né, dessa, desse avanço todo que aconteceu nos últimos 40 anos é o fato da agricultura brasileira estar nas manchetes dos jornais, é, junto com, com notícias boas, quase sempre lado a lado com as notícias ruins. Não é? É, em função da, da situação, da crise política, da crise econômica, é a agricultura brasileira que tem sido uma fonte de boas notícias uh, no Brasil, em função de todo esse, esse avanço que nós realizamos nas últimas quatro décadas. Não foi fácil realizar isso, construir um modelo de agricultura avançado, competitivo, moderno, aqui no Brasil, não foi tarefa simples, porque, como os senhores e as senhoras veem nesse mapa, a maior parte do nosso território está situado no cinturão tropical do globo, onde estão os ambientes mais desafiadores para se fazer agricultura. Aqui ocorrem os eventos mais extremos, aqui estão os solos mais pobres, esse mapa mostra o mapa, a, a, a concentração dos solos ah, ah, pobres ah, na América do Sul, na África subsariana, ali em vermelho. É, Nossa ah, temos uma concentração muito grande de solos muito antigos, muito lixiviados, muito lavados, pobres em nutrientes, ricos em alumínio tóxico, ricos em manganês. Então foi muito desafiador transformar esses solos e fazer uma agricultura competitiva. O Brasil tem uma outra situação desafiadora, que ele, ao mesmo tempo que conquistou essa posição de grande produtor e exportador de alimentos, o Brasil é, é sempre é, pressionado a conciliar essa posição com a, a posição também extremamente importante de país mega diverso. Esse slide mostra que dois terços da biodiversidade no planeta está concentrado exatamente no cinturão tropical do globo, grande parte dessa diversidade na América Tropical, e a maior parte dela, o Brasil, é o país com a maior diversidade biológica é, no globo, o que nos impõe a, dificuldades imensas. Até os anos 70, o Brasil não soube lidar muito com essa situação, né, com esses biomas fabulosos, um espaço geográfico incrível, um país gigante, mas nós tínhamos baixa produtividade nas nossas lavouras, baixa a, a, a agricultura muito concentrada só na faixa litorânea, na faixa a, a atlântica, no sul do Brasil, e até os anos 70 o Brasil era conhecido, a, em termos de agricultura, como grande produtor exportador de café e açúcar, e não passava muito é, disso. Apesar a, disso tudo, nós fomos capazes, é, de superar os desafios, basicamente porque optamos, nos anos 70, a construir aqui um modelo de agricultura baseado em ciência. O Brasil é, talvez, o único país no cinturão tropi tropical do globo que fez essa opção. Nós, da Embrapa, temos muito orgulho de termos participado dessa construção. A nossa empresa teve um papel importantíssimo, juntamente com as universidades, com os institutos estaduais de pesquisa, com... Uma, uma grande rede é, de operadores em pesquisa e inovação, nós fomos, nós fomos capazes né, de construir ah, um, ah, um sistema de pesquisa e inovação no estado da arte, aqui está o nosso centro de pesquisa em Sinop, um dos ah, novíssimos centros de pesquisa da Embrapa, que se dedica à chamada intensificação sustentável, sistemas integrados, lavoura, pecuária, lavoura, pecuária, floresta. Esse próximo mostra o centro mais avançado em pesquisa de aquicultura, talvez na América Latina, localizado em Palmas, uma infraestrutura fabulosa para pesquisa nessa área tão promissora do Brasil. Esse centro é um centro muito simbólico, centro de pesquisa de soja, localizado em Londrina. A partir daqui se liderou o grande, é, e, e, grande programa de sucesso de, para a tropicalização da soja no Brasil, até os anos 60, a soja estava muito concentrada só no sul do Brasil, nós importamos a soja da Ásia, de regiões de clima temperado, foi necessário tropicalizá-la, o trabalho de tropicalização foi feito a partir dessa unidade localizada em Londrina, no estado do Paraná. Ah, muitas vezes, quando eu falo fora do Brasil, sobre essa revolução nos, nos últimos 40 anos, as pessoas perguntam, mas como o Brasil foi capaz de fazer isso? Eu sempre gosto de citar esses três grandes eventos, essas três grandes frentes que nós ah, ah, ah, seguimos e, e, e conquistamos, como ah, os pilares dessa revolução ah, das últimas quatro décadas. O Brasil, através do seu sistema de pesquisa e inovação para a agropecuária, foi capaz de transformar os seus solos pobres, ácidos, lixiviados, em solos férteis, os solos da savana brasileira hoje não devem nada, em termos de fertilidade, para os solos mais férteis do mundo, no Corn Belt americano ou partes da Europa. Nós fomos capazes de tropicalizar cultivos e sistemas de produção animal, trazer espécies das mais variadas partes do globo, adaptá-las à nossa realidade, desenvolver sistemas produtivos coerentes com a nossa realidade, com a nossa base de recursos naturais, com as limitações que nós tínhamos no nosso ambiente. E, ao contrário de, do que muitos dizem e apontam para nós, mundo afora, que nós desenvolvemos um modelo de agricultura predatório e pouco sustentável, eu sempre digo que nenhum país do planeta foi capaz de desenvolver a plataforma de práticas sustentáveis que o Brasil foi capaz de desenvolver. Eu vou falar um pouco mais sobre isso adiante, o plantio direto, a fixação biológica de nitrogênio, agora os sistemas integrados, lavoura-pecuária, lavoura-pecuária-floresta, que são uma grande revolução em termos de desenvolvimento e consolidação de plataformas de práticas sustentáveis. Eu sempre gosto de mostrar esse slide para acentuar o curto prazo que nós tivemos para construir essa revolução. Aqui está a cidade de Sinop, no ano de 1974, quando ela foi criada. Nada mais, nada menos que uma clareira na savana brasileira, naquele interiorzão do Mato Grosso. Eu estive em Sinop em 2015, tirei essa foto, quando o avião pousava no aeroporto de Sinop. É, a transformação ah, no interior do Brasil foi nada menos que extraordinária. Eu ia a Rio, ah, ah, eu ia, ah, Uh, Lucas do Rio Verde, quando o avião subiu novamente em direção a Lucas do Rio Verde, eu tirei essa foto, é, mostrando no, no que se transformou né, aquela savana onde se fez aquela picada para construir a cidade de Sinop. Eu acho que esses slides mostram muito bem o que foi essa revolução uh, num espaço de tempo uh, extremamente curto. O Brasil tem hoje um dos mais diversos e mais bem distribuídos no seu espaço geográfico imenso, né? sistemas produtivos muito distribuídos em todo o Brasil, muito diversos, o Brasil hoje se dedica a várias frentes, a vários produtos, a várias cadeias de valor na sua agricultura, obviamente sendo a soja, os grãos e as carnes os mais importantes, mas ainda assim com um número muito significativo de produtos e cadeias de valor que são priorizados pela nossa uh, agropecuária. E o Brasil faz isso tudo usando uma parte relativamente ínfima do seu território. Esse slide mostra que todas as lavouras e florestas plantadas e criações do Brasil ocupam 8% do nosso território as nossas pastagens e toda a produção pecuária ocupa 19,7% do nosso território. Com uma distribuição muito interessante de cultivos anuais, como as lavouras de grãos, 67,6% dessa área de cerca de 68 milhões de hectares, ou 8% do Brasil, e também com cultivos permanentes, como a cana, as florestas plantadas, as fruteiras, o Brasil é um importante produtor de fruteiras, o café, a mandioca e por aí vai. É, o fato é que, quando apontam para nós e dizem que a nossa agricultura não é sustentável, é predatória, é sempre bom mostrar esse slide. Né? Que país no globo, conquistou uma posição importante de produtor de alimentos, conquistou a segurança alimentar, é grande exportador e ainda mantém 61% do seu território coberto com vegetação nativa. O Brasil, como eu disse, tem uma área relativamente pequena do seu território dedicada a tudo que se faz na agricultura. E, além do mais, naquele, naquela, naquele pedaço de pizza verdinho aqui, 11% do nosso território equivale à vegetação nativa protegida em propriedades rurais. Quando você fala isso lá fora, ninguém acredita. Vá, vá na Europa, nos Estados Unidos, e pergunte produtores rurais, vocês são obrigados a manter uma parte da sua área reservada? Como nós somos no Brasil, com as áreas de reserva legal, com as áreas de preservação permanente, isso é praticamente único. É, no, nosso, no nosso país, eu acho que a gente tem que se orgulhar disso. Mas a ciência no Brasil teve um impacto enorme nessa conquista. Esse quadro mostra o ganho que nós tivemos em produtividade, em produção total das nossas lavouras entre os anos, meados dos anos 70 e o presente. Nós tivemos a produtividade das lavouras subindo de 1,4 toneladas para 4,5 toneladas nesse período. A área utilizada para a agricultura praticamente não variou. Essa área vermelhinha aqui está mostrando o crescimento das áreas onde o Brasil cultiva praticamente 365 dias por ano. Os sistemas integrados de lavoura pecuária, lavoura pecuária floresta. Cada vez mais nós estamos avançando no processo de intensificação do uso das nossas áreas, o que reduz pressão sobre as áreas de floresta, o que nos permite preservar e seguir produzindo é, com alta eficiência, com ganhos sucessivos a cada ano. É, o preço da cesta básica no Brasil, acho que esse gráfico diz tudo, né, a variação do preço da cesta básica desde meados dos anos 70 até hoje. Né, nós tivemos acesso a alimento com grande diversidade, a preços acessíveis, isso aqui é, em última análise, o ganho em segurança alimentar que o Brasil é, teve e ainda assim produzimos né, excedentes que fazem o Brasil, uh, hoje, um provedor de alimentos para cerca de um bilhão de pessoas ao redor do mundo. O Brasil ajuda a alimentar cerca de um bilhão de pessoas ao redor do planeta. Nós exportamos para cerca de 180 mercados ao redor do mundo. A vantagem é que o Brasil é, já é um grande mercado, uma boa parte do que a gente produz fica aqui com a nossa população, e nós produzimos excedentes que vão aos mais variados mercados, aos mais variados produtos. O que fez do Brasil um país importante do ponto de vista da segurança alimentar no mundo, um país do qual se espera ainda mais? A ONU nos indica que o Brasil terá que ser um player importante, se não o mais importante, nos ganhos que serão necessários em termos de produção de alimentos daqui para os anos 2050, quando a população do globo vai alcançar mais de 9 bilhões de pessoas. O Brasil é também um país que, através da sua agricultura, pode contribuir sobremaneira para a implementação do que hoje é a agenda de desenvolvimento mais poderosa que nós temos, a Agenda dos, uh, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, aprovada em 2015 pela ONU, mais de 160, 170 países concordaram com essa agenda. Agricultura e alimentação perpassa praticamente tudo o que, o que está nessa agenda de futuro. E o Brasil terá um papel importantíssimo aqui, por favor, o próximo, é, para ajudar a, a, a, o mundo a alcançar o que está previsto nessa agenda. E a agricultura, ela será, ela ganhará muito foco uh, no processo de implementação da agenda do desenvolvimento sustentável, em função do, uh, da multifuncionalidade que é inerente à agricultura. A agricultura, além de provedora uh, de, de alimento e fibra, ela também é provedora de energia, energia renovável, ela pode ser provedora de saúde, porque nós podemos trabalhar essa ligação entre alimento, nutrição e saúde. Nós estamos olhando cada vez mais essa agenda. Ela é um fator importante para o alívio da pobreza, para a inclusão produtiva das pessoas. A agricultura pode ter uma ligação muito forte na preservação da cultura, da tradição, a gastronomia, que ganha uma importância tão grande no mundo, na medida que a classe média sobe, o padrão de consumo se sofistica, a gastronomia se torna um campo extremamente importante de geração de riqueza, os serviços ambientais e serviços ecossistêmicos, que podem ser é, entregues pelos produtores para a sociedade, e essa grande frente, essa imensa frente da química fina, da interface uh, da agricultura com a tecnologia de biomassa, nos permitindo descarbonizar setores importantes da economia, como a indústria química através da tecnologia de biomassa, nós vamos poder, num futuro próximo, substituir muito daquilo que hoje vem de fontes não renováveis, como ah, o petróleo. E o Brasil já dá sinais de que ele, ele quer alcançar a liderança na implementação dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O Código Florestal Brasileiro é um sinal muito forte disso, né? quando o Brasil tomou a decisão, não quero seguir desmatando para aumentar a minha produtividade e eficiência da minha agricultura, eu quero preservar uma boa parte das nossas florestas, uma boa parte da nossa diversidade. E ah, o plano ah, de, da agricultura de baixo carbono, o Brasil tem hoje a política pública mais bem estruturada para uma agricultura de baixo carbono em todo o mundo. Nenhum país do mundo tem uma política de baixo carbono na agricultura, como o Brasil tem. Eu acho que são sinais muito claros... né o Código Florestal, né, prevendo que todos os agricultores têm que preservar também nas suas propriedades, não só o governo, nas áreas públicas, né, áreas de preservação permanente, áreas de proteção das margens de rio, a proteção das nossas nascentes. Essa é uma agenda extremamente poderosa. Eu não tenho dúvida alguma que o Código Florestal vai se tornar um brand muito poderoso para a agricultura e, e alimentos do Brasil. Isso aqui vai ser uma marca extremamente poderosa para bem posicionar os produtos brasileiros nos mercados no futuro e para bem posicionar os alimentos junto à nossa população, cada vez mais é, é, consciente e pedindo cada vez mais pela sustentabilidade. Ah, são esses cenários que você vê hoje pela... Ah, pelo Brasil afora, quando você voa por aí pelo Brasil, olhe pela janela do avião, né, ao invés de ver, como no Corn Belt americano, você vê soja, soja, soja, milho, soja, soja, soja, milho, aqui não, você vê florestas já entremeadas com as lavouras, proteção das margens dos rios, isso está se tornando uma constante na nossa paisagem agrícola, sinalizando essa atenção cada vez maior que nós damos para a preservação, a conservação dos recursos naturais. O programa de é, baixo carbono, como eu disse, eu desconheço um, um país que tenha um programa de é, descarbonização de agricultura como o Brasil tem. Nós temos tecnologias, algumas delas muito consagradas, como a, a tecnologia do plantio direto, que permite superar todos aqueles problemas que nós tínhamos no passado. Quem é da minha idade se lembra das vossorocas, aqueles rasgos imensos na na paisagem do Brasil, isso não existe mais, isso deixou de existir. Hoje nós cultivamos protegendo o solo, isso permite que a agricultura seja uma produtora de água, facilita a infiltração de água, a agricultura hoje é produtora de água, ela recompõe o lençol freático. Essa tecnologia é desenvolvida aqui no Rio de Janeiro por uma, um, uma unidade nossa, a Embrapa, a, a, a Embrapa Agrobiologia, a doutora Joana Doberainer, que foi é, membro da Academia Brasileira de Ciências, desenvolveu esse conjunto de microorganismos adaptados à realidade tropical, que fixam todo o nitrogênio que nós precisamos para a soja brasileira. Essa tecnologia apenas economiza para o Brasil 15 bilhões de dólares todo ano. 15 bilhões de dólares que paga quantas vezes todo o custo da pesquisa agropecuária brasileira? Uma tecnologia. Para os senhores verem a importância de investir na ciência e por que, que ciência é o motor do desenvolvimento. Hoje nós temos tecnologia para recompor e recuperar os nossos pastos degradados. É aqui a grande fronteira de expansão da agricultura brasileira. Nós provavelmente temos cerca de 60, 70 milhões de hectares de pastagens que estão degradadas, áreas que foram abertas nos anos 70 e 80, e que foram usadas continuamente sem recomposição de fertilidade, essas áreas estão prontas para serem recuperadas. Aqui se dará a próxima grande revolução da agricultura tropical brasileira, o processo que nós estamos chamando de intensificação sustentável. Né? Como? É, utilizando mais de uma safra, né? ampliar a produtividade da nossa base de recursos naturais, dos nossos solos, usando as tecnologias como plantio direto, a fixação biológica de nitrogênio, materiais mais adaptados, né, fazendo como os senhores veem aqui, né, na medida em que você colhe a soja, as plantadeiras já estão logo atrás plantando milho. Né? Então nós temos duas, três safras em algum, alguns lugares no Brasil. Esse é o processo que nós chamamos de intensificação sustentável. Através desse processo nós vamos recuperar os nossos pastos degradados, Investir só na recuperação de pasto para criar boi não vale a pena, não é economicamente viável, mas, quando você planta a soja, colhe a soja, em seguida planta o milho, planta a semente do capim um pouco mais profundamente, de modo que, quando você colher o milho, você já tem um pasto pronto para receber o boi, e, em seguida, você volta com a soja. É esse o modelo que está se consolidando no Brasil, é isso que a gente chama de intensificação sustentável, você pode trazer floresta para esse processo, está né? crescendo muito o conceito de integração lavoura, pecuária e floresta. Então, esses serão cenários cada vez mais vistos na paisagem rural brasileira. Né? Boi combinado com lavoura, combinado com as mais variadas espécies, e combinado com árvores. Esses sistemas nos permitirão fazer o offset do carbono. Nós vamos poder desenvolver a partir desses sistemas... É, sistemas de produção carbono neutro. Porque quando você faz o cômputo do carbono é, produzido nessas áreas ou emitido nessas áreas, muitas vezes a gente chega a um cômputo zero. Aliás, a Embrapa lançou no ano passado, a partir da sua da sua unidade em Campo Grande, a Embrapa a, a Embrapa Gado de Corte, pela primeira vez, um protocolo para produção de carne carbono neutro. Né? A carne produzida num sistema integrado, onde tem lavoura e tem árvore, e com métricas que demonstram ser perfeitamente possível produzir e certificar a carne carbono neutro. É? Então, esse, esse será o caminho, daqui a pouco nós vamos poder produzir o leite carbono neutro, couro carbono neutro e outros produtos com neutralidade na emissão de carbono. O próximo, por favor. O próximo. É claramente, uma grande, um grande avanço do Brasil nessas duas frentes, a produção e o consumo uh, sustentável, e também as questões de clima. Né? Com uh, esse tipo de tecnologia, nós atacamos duas questões centrais na agenda de, de desenvolvimento daqui para o futuro. Né? Racionalizando o consumo, né? produtos é, que sejam é, racionais do ponto de vista do uso da base de recursos naturais, que sejam amigáveis, e que não sejam dependentes de fontes não renováveis. Para terminar, eu gostaria de falar em tudo mais que nós poderemos fazer a partir dessa, dessa revolução que já construímos. O Brasil pode, com as novas tecnologias que estão chegando aí, dar outros grandes saltos em outras frentes importantes, como, por exemplo, nessa frente aqui, né, pensando nas biorefinarias, na tecnologia de biomassa, os serviços ecossistêmicos e serviços ambientais, ah, nessa integração de alimento, nutrição e saúde, com alimentos com maior densidade nutricional, novas funcionalidades, as, as tecnologias que estão chegando, a grande revolução nesses mundos, da bio, da nano, da geotecnologia, das, da, da data science, vai empoderar tremendamente a ciência brasileira a fazer ainda muito mais. Todas essas ciências estão crescendo e dando grandes saltos em função da, da, da revolução digital que está em curso, a transformação digital que está em curso. Com isso, a genômica né, está é, gerando uma verdadeira revolução no entendimento de sistemas biológicos, na manipulação de sistemas biológicos. Vejam aí todas as tecnologias que estão vindo para a gente modular caracteres né, em sistemas vivos, como essa tecnologia de edição de genomas, a tecnologia CRISP, que vai ser uma grande revolução é, nos programas de melhoramento animal e vegetal, nos programas de exploração de diversidade em micro-organismos e vários outros uh, sistemas. A biologia sintética, está aqui o doutor Elíbio Reck, que é um dos líderes nesse campo no Brasil, com perspectivas extraordinárias, a nanociência, a inovação na escala do bilionésimo do metro, com inúmeras aplicações em sistemas agropecuários, as geotecnologias extremamente poderosas para um país gigantesco como nós, com uma base de recursos naturais extremamente complexa, a possibilidade de usarmos imagens de satélites sofisticadas, a possibilidade de aplicarmos práticas de modelagem extremamente sofisticada, os drones e as outras formas de observar, entender, analisar o espaço geográfico, e para acomodarmos no espaço geográfico de forma inteligente, de forma sustentável, a agricultura e as suas atividades, isso aqui vai nos dar um poder gigantesco, big data e a internet das coisas, com a possibilidade de você colocar sensores, coletar dados em grandes volumes, sobre os mais variados sistemas, isso, isso tudo vai ter um impacto enorme na chamada agricultura sítio específico, na agricultura de precisão, nos permitindo, por exemplo, aplicar defensivos, que é uma questão extremamente polêmica hoje, apenas no lugar certo, na quantidade certa, no momento certo. A internet das coisas, o manejo de sítios específicos, os drones cada vez mais potentes, vão nos permitir avançar tremendamente na direção, é, mais rapidamente na direção da sustentabilidade. Os sistemas de, de inteligência artificial, de robótica, é, tudo isso está acontecendo agora. É, no mundo do agro. Os tratores inteligentes, que daqui a pouco não precisam mais nem operador, isso já é uma realidade, você já encontra esse tipo de equipamento no campo, um trator da case que opera né, remotamente usando o conceito de internet das coisas, de big data, é, isso aqui será tendência, isso aqui será paradigma no futuro. Né, um robô que faz a poda de videiras, né, com tudo guiado por... Uh, GPS, tudo guiado com uh, sistemas de inteligência artificial. E agora, mais recentemente, o Uber, no campo. Né? É, eu achei interessante isso aqui, essa empresa Uller, que mimetiza o Uber para máquinas agrícolas e implementos. Isso aqui também, pessoal, na área de serviços, a, a transformação digital, o impacto da transformação na área de serviços para a agricultura será imenso, e já está acontecendo aqui, está um exemplo desse momento. O empreendedorismo, né? nós da Embrapa estamos usando esse conceito de hackathon, fizemos um hackathon imenso ano passado com estudantes da, das, das TICs, das Tecnologias da Informação e da Comunicação de várias universidades brasileiras, nos ajudando a buscar ideias para a cadeia do leite. É extraordinário né? você trazer esses jovens estudantes que nunca tiveram contato com a cadeia do leite, agora eles trazem essas ideias, fantásticas, né? coisas assim totalmente inovadoras a partir do conceito de hackathon, trazendo as tecnologias da informação e da comunicação para fazer interface com ah, o, mundo, ah, o mundo do agro. A Embrapa está investindo muito nessa frente da transformação digital, nós já temos hoje, a, a, por exemplo, a nossa Smart Livestock Store, com ah, aplicativos e ferramentas de inteligência artificial, tecnologias de gestão de sistemas de produção pecuária. Isso aqui vai ser uma grande revolução na forma como nós produzimos e como disseminamos o conhecimento para os nossos produtores. Obviamente que isso tudo tem o seu lado bom, mas tem o seu lado perigoso. Se o Brasil não agir rápido, se o Brasil não agir de forma inteligente, se o Brasil não seguir fazendo o que os senhores e as senhoras estão pedindo que o Brasil faça aqui, mais investimento em conhecimento, mais investimento em ciência, nós podemos perder o bonde da história. A gente perderá a grande oportunidade de dar outros grandes saltos a partir da conquista que nós já fizemos. Eu gosto muito do que fala o professor Klaus Schwab, que uh, nunca houve um tempo de tanta promessa, de tanta perspectiva, de tanta possibilidade, mas também nunca houve um tempo de tanto perigo, não é? O, o gestor, uh, o CEO da Accenture, ele disse que a transformação digital foi a principal razão porque muitas das empresas uh, da Fortune 500 desapareceram desde os anos 2000. Dormiram no ponto, não perceberam, não reagiram, não acompanharam. Né? E uh, eu acho que esse slide mostra muito bem o risco né? de nós uh, fazermos uma opção por andar de forma lenta, muito conservadora, e a gente não perceber o mundo que está aqui se desdobrando à nossa frente. Para finalizar, eu volto com o professor Klaus Schwab, novamente, que falou ah, no, no Fórum Econômico Mundial de 2015, que elegeu a economia 4, a, a, a quarta geração da, da, da, da economia, como o seu tema. Naquele evento ele disse que nesse novo mundo não é o peixe grande que come o peixe pequeno, mas é o peixe rápido que come o peixe lento. Né? Eu acho que quando a gente observa é, tudo isso que está acontecendo no mundo, a velocidade com que a ciência avança, a velocidade com que os paradigmas caem, o nível de transversalidade no mundo da tecnologia da ciência, nós temos que é, ser hábeis e incorporar os novos conceitos, a nova forma, de fazer ciência, de buscar responder questões importantes, gerar conhecimento e transformar esse conhecimento em inovação para que o nosso país siga líder, siga protagonista no modelo de agricultura para os trópicos, que vai ajudar eh, o mundo né, a se tornar mais sustentável, vai ajudar o mundo a implementar a ousada uh, agenda do, uh, do desenvolvimento sustentável no horizonte de 2030. Eu tenho certeza que nós temos toda a competência, nós temos as instituições, nós temos os cérebros, é, e nós precisamos construir a ciência que vai a, nos levar a dar grandes saltos e fortalecer cada vez mais o protagonismo do nosso país a, no mundo. De novo, foi uma grande, sempre uma grande satisfação estar aqui, dialogando com os senhores e trazendo um pouco da agricultura e dos temas da agricultura para os debates da Academia Brasileira de Ciências. Muito obrigado.